Beleza, cambada. Seguinte, essa semana eu já fiz um vídeo sobre a Nintendo e mostrei o tipo de modelo de negócio que eu acredito que seria bom se ela seguir. No final do vídeo eu mostrei sobre o curso de animação 2D em Blender. Eu nunca imaginei que o Blender poderia fazer 2D também. E o curso é feito pelo Ricardo Graça, que criou o Ninja Tux. Inclusive o Ricardo já esteve aqui no canal também e contou sua experiência profissional e de onde surgiu a ideia de criar o Ninja Tux. Quem quiser, aproveita confira a entrevista que teve aqui no canal... Que foi na época, inclusive, que eu fiz o vídeo muito além do GNU Ninja Build... Que é um Build System, inclusive, que pode substituir o Make. E é muito mais poderoso. surgiu dentro do Google para poder compilar o Google Chrome... Devido à quantidade de arquivos que havia... E ganhou bastante espaço. Tá, nisso me deu a ideia de contar uma curiosidade para vocês. Mais ou menos em 2016 eu mostrei o jogo Sintel The Game que é um jogo baseado no curta-metragem Sintel, que é tudo feito em Blender, foi parte do projeto Durian e foi muito bom. E bom, os caras desenvolveram o um jogo na linguagem Python e que precisa exatamente do Blender para o jogo funcionar, para poder fazer a interação entre os personagens, os bonecos, os objetos do cenário. E agora vem a segunda curiosidade. Existe outro jogo que precisa do Blender para rodar, que é o Yo Frank. O Frank é um personagem de outro curta-metragem, também feito em Blender, que é o Big Buck Bunny, que o principal personagem inclusive é um coelho que tem o rosto do ex-dono do Blender. E esse O Frank, ele é, digamos, um esquilo que é o inimigo do Big Buck Bunny. Tá, então esse personagem ganhou um jogo também em 3D, que precisa do Blender para poder funcionar. É lógico, ele está em Alpha, mas que é meio <risos> zoado. Assim, ele pega, por exemplo, o carneiro, joga longe, é um jogo bem doido. Mas eu quis contar essa curiosidade para vocês, tá bom? Para ficar registrado aqui no canal, confira o jogo Yo Frank e não deixe de conferir o curso de animação 2D com Blender, tá bom? Que se você. É desenvolvedor de jogos, você pode tirar proveito também do Blender para fazer as suas animações dos jogos, tá bom? Então é isso, um abraço e falou.